Au, puta merda Bom, noite passada, 25 do 5, assisti Ultimato Bom, se você espera me ver ainda o filme, saia daqui Mas se quer me ver chegando 100% do filme, também saia daqui Mas se quer ver uma crítica construtiva criada a partir da minha opinião Esse vídeo é perfeito pra você E mais uma coisa, se não viu Ultimato ainda, vai ter spoiler pra caralho Tony Stark e Viúva Negra morrem, Capitão fica velho e o Thanos morre também. Você foi avisado. Ah, e sobre o Thanos morrer, jura? Sério mesmo? Você acha que esse filminho de super-herói não ia acabar com o vilão morrendo? Ha, vilão, isso não é vilão, isso pode até ser vilão, de filme de sessão da tarde. Quer um vilão de herói? Tá aqui uns vilões fodas. Esses quatro são fodas, mas esse, é o vilão. Tá, mas não vou só apedrejá-lo, vou falar algo que gostei. Viagem no tempo, isso foi legal, até porque eu amo viagens no tempo. A propósito, ainda vou comprar esse livro. Sim, achei a viagem no tempo bem legal, e me apaixonei por um personagem na qual eu nunca havia visto um filme, falo do Homem-Formiga. Exato, amei esse personagem. E me apeguei a outro personagem que já gostava, Gavião Arqueiro, ele também está pica nesse filme. Outra coisa que gostei, e essa não poderia deixar de falar, senão eu estaria cometendo um pecado imenso. Exatamente. A história em que o Capitão viveu. Lindo. Simplesmente lindo. Amei muito. Amo filmes de romance, drama, etc. Por isso gostei tanto. E uma coisa que amei, quase tanto quanto o final do Capitão, foi quando a Nebulosa e o Máquina de Guerra, não é Máquina de Combate, no original é o ar Machine, o ar quer dizer Guerra, não Combate, seus bando de analfabetos do caraí. Enfim, quando eles derrubam o Star Lord of the Rings, foi mal, não resisti, derrubam aquele babaca pra parar de cantar aquela porra. Enfim, acontece aquele parangolé todo, Thanos se fode bonito, todo mundo vence e sai feliz pra casa para comer um pastel, exceto pro Alton e pra Natasha, que empacotaram. Resumindo, não amei nem odiei, como presumia que iria odiar. Numa nota de 0 a 10, do 9, eu ia dar 4, mas graças ao capitão velho e sua história linda, ganhou mais 5, pensando bem. 9,5, e meio, esse é meu veredito final. Tchau!